Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aí para fazer um, uma filmagem aqui de um lugar muito especial. Ele se encontra aqui perto de Porto União, em Santa Catarina. É um lugar chamado Santa Cruz do Timbó, na pousada São Pedro. Então temos aqui uma pousada com, onde somos muito bem atendidos, né? tem diversos quartos, nós vamos estar mostrando aí o interior também né? pousada, ah, é próximo ao rio Timbó, tem diversas cachoeiras, é um lugar aí para passar aí um final de semana bem tranquilo. Né? Aqui nós temos aqui atrás aqui, ó, a nossa a pousada, né? a pousada mais antiga, depois tem a ala nova que foi feita há algum tempo, né? então estamos aí, né, neste lugar. vamos apresentar para vocês hoje. Tá? Tudo de bom, Deus que abençoe, vamos estar rodando os vídeos. Hein? Seja bem-vindo à pousada São Pedro em Santa Cruz do Timbó. Esta aqui é uma né, a entrada aqui da pousada. Né, onde nós temos aqui ó, pousada ao fundo lá. e temos diversas diversas árvores plantadas. Né? Temos aqui também né? laranja, limão, tem de tudo aqui um pouquinho. Né? Vamos, vamos dar uma volta aqui para o meio do pomar né? e vamos chegando mais próximo ao rio, lá o pé de Guavirova. Aqui temos também aqui, ó, um fundo e uma laranja. A carregada. É um lugar muito bonito, um lugar especial para a gente estar indo no final de semana, num dia de. para aproveitar o tempo e aproveitar a natureza. Temos aqui um campinho de futebol. Só que se a, se a, se a bola for para o lado esquerdo aqui, nós vamos ter nada dava para tirar a bola dentro da água é. aí, ó. Um lugar especial aí ó bonito tem gente bonita gente legal aí, ó. temos lá ó, uma moça bonita lá minha esposa aqui temos o rio logo abaixo ali vamos estar chegando mais próximo ali tem o trapiche para estar pescando o rio agora essa semana aí foi esse mês e foi poucas chuvas, então deve estar um pouco baixo. Mas né, mesmo assim ainda tem o pessoal ali que está pescando, que está né, de repente é conseguindo pegar aí um lambarizinho. Um lugar especial aí para passar o final de semana aí. o rio aqui, o rio Timbó em Santa Cruz do Timbó um lugar bem especial isso aqui é a, a ala nova tem os quartos ali muito bem preparados com ar condicionado né, com todo o conforto aí né, isso aqui faz parte da ala nova aí da, da pousada então ó, lugar de muita natureza muita tranquilidade né, diversos passarinhos né, e tudo muito muito aconchegante uma comida muito boa nós vamos depois próximo ao meio dia aí, vamos passar ali na na cozinha dar uma olhadinha né? e ali no refeitório coisa especial ali de primeira com tudo produzido com muito carinho com muito amor e, e a, a maioria dos produtos são produtos produzidos aqui mesmo né? ó uma casinha branca a casinha branca está no meio do sertão. Aqui a ala nova, os quartos separadinhos, né? as flores plantadas aqui. Né? Aqui temos também uma flor, uma florzinha de amora. Tem diversas amoreiras plantadas aí, aqui temos uma bem carregada, vou mostrar para vocês aí. Aqui tá, ó, tá, pena que não tá madura, tá dando água na boca já, o tanto de amorinha que tem aí, ó. Então, ali, ó, a ala mais antiga e aqui a ala nova da pousada. Temos a piscina O sol se divertir E aqui tem a Quadra de a Quadra de bocha Fazer um joguinho. escutar aí com o pessoal. Nós temos uma mesa de sinuca, mais bambolim um e uma mesa de tênis. Aqui faz parte aqui da, da área de diversão da da pousada São Pedro. Aí Saindo aqui, nós estamos chegando na ala nova, que é onde temos... Mais aqui um bosque também. Em cima as plantações de, de verduras. Aqui mais um pomar. E aqui a ala nova, onde pessoal temos mais oito quartos. É a diária livre. Vem pessoas aí de, de todos os lados do país aí. Curitiba. Né? Agora aqui ó, já estamos no final de tarde, o pessoal já está saindo. Sempre muito bem organizadinho. Sempre né, muito bem cuidado todos os lugares. Podemos ver aí pelo gramado, por, né, pelas árvores, pela limpeza aí de tudo. As camas são cheirosas, chuveiros, tem ar-condicionado aqui, na tanto na ala nova quanto na ala velha, né? Ali tem a estufa, né? tudo aí bem organizado para que o pessoal possa passar aí, um ter uma estadia aí tranquila, né? Agora estamos aqui no local onde vai ser servido o almoço. Almoço especial aqui com frutas, com todas as saladas produzidas aqui mesmo no local, tudo orgânico, muito bem preparado, né? muito bem colocado, com muito sabor, muito amor, tudo feito com carinho. Né? É, produtos todos caseiros, uma comida caseira, uma delícia. Né? está então, sendo preparado aqui daqui a pouquinho a gente vai estar almoçando aqui <risos>